E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Brasileiro e vamos de novo seguir o nosso Phantasy Star 4. Agora vamos pro porão. estamos aqui com o Grease, né? nosso guia. Eu vou tentar enfrentar um monstrinho mais fraquinho de início para mostrar para vocês como é que ele é: o Cogumelo. O Grease é mais lento, então depois eu vou botar ele para o final. O que, que ele dá? O ataque dele literalmente é uma machadada. Ele dá de machado. Vamos ver como é que tá os da o dano que ele dá. Ó, os monstros que a gente enfrenta aqui é bem fortinho. Ó, o dano dele foi até bem interessante maior que o do chess. E a defesa dele aparenta ser maior também. Vamos dar uma olhada nos status da galerinha. Como é que faz o mesmo esquema aqui? Status de Grease. Nível 6. Ele tem muito poder de ataque e poder de defesa. compensação de agilidade é 6. A Elis, ela é mais balanceada, mas ela ainda tem mais bater de ataque. O Chess, poder de ataque também, mas ele é mais balanceado nos demais. E o Han, o ré é fraco em tudo. <risos> nível 7, 8, 9 e 6. Vamos só mudar a ordem a hélice é a chefa do paranauê, então, bora, ou oh, com o Mark, let's go, eita, peraí, não quero usar item, aí, monomate, essa região do baú já começa a encrespar, aqui tem uns monstrinhos bem mais difícil, tá, vamos lá, comando tem que ser um por um pra gente não se dar mal, vou limitar esse sapo ab o chest tá quase indo pro saco vamos usar um... um corte cruz não vamos usar um tsu o gris esse brose que não lembro o que serve o esmagara, ele dá é, pra, é tipo um hit kill ah, o anti se eu não me engano é antídoto, né? é para ele deixar de ficar envenenado. Aí, boa. O Chess foi pro saco. Reparar, o nível aqui do, do, dos bichos já começou a ser problemático. Então a Alice mandou um ataque para matar esse geral. Watch Doran. Eu não lembro qual é o, o ataque que revive. O ataque que revive é bom né, magia que revive, ó. Olha aí, agora vamos meter um ataque em cada um. O Chess acabou não pegando nível, infelizmente, ele, ele é o que não pode morrer. Então, vamos voltar e vamos nadar um sono. É bom que a gente ganhou 160 mesetas. Aqui a gente gasta, acho que é 60 para dormir, né. Então vamos re-estabelecer o Chess. O Chess ele é o nosso protagonista, né? então ele não pode ficar morrendo. Se é o Ram ou algum outro, a gente até tudo bem considera. Opa. Beleza, vamos lanar um soninho e vamos de novo. Aqui não tem mercado, né? Então só se eu for achando eventualmente algum itemzinho bom, pra gente dar aquela equipada básica. Vamos lá pro porão de novo. Esse porão vai ser bem tenso. Eu me lembro que da, da outra vez que eu joguei, eu demorei muito pra passar do porão. Porque ah, dá um salto nos XP's. Vamos levar esse povo aqui, rapaz. A gente tá muito lerdo, né? Se for parar pra pensar, porque eles estão atacando primeiro que a gente. Nossa, eu acredito que se não tivesse morrido eles tinham se unido. Tá, a gente não pode ser mesquinho agora com, com habilidades. Então vamos usar a técnica do Han que ele está aqui. Vamos usar o RES no chess, até a rima. E nele mesmo, RES no Han. <risos> RES no Han Aqui, opa, tem, tem um itemzinho aqui também. Os itenzinhos são Mãe da mãe, né? Porque o que é? A magia é só o Han que usa. O item qualquer um deles pode usar, né? Então a ideia é gastar as magias antes. Esse cogumelinho tá meio roubado, hein? Vamos tomar banho. Aí, boa. Adiós, cogumelo 61 de experiência. Não é muito. 100 mesetas. Vamos lá, vamos na técnica do RAM. É só o Chess, né? O Chess e o Han, eles estão sendo os mirados. Tem mais um nível para descer ali, então, bora. Alice, Chess, Chris e Han. Oh, o RJ, o rastejador podre. Esse, ah, esse aqui diminui a agilidade. Beleza, não, não vamos tomar uma dano nessa rodada mais. O dano físico do Grease é o mais elevado. O problema é que nesse porão não adianta só a força na porrada. A gente precisa de, de técnicas também. E esse sapo é muito desgraçado. <risos> Vou meter todo mundo nesse sapo aí. Aí, ele, ele saindo da parada facilita um pouco. Oh, hum crítico dele, não foi porcaria nenhum vou dar menos experiência, mas o dinheirinho aqui ainda é bom é né? 120 meseta em cada batalha então, vamos dar uma exploradinha aqui vamos usar o macro se levar essa bolha aqui já tá bom tá, o Grizzly ele aguenta aparentemente ele aguenta mais o, o tranco para tomar o dano, principalmente desse, desse rosinho o eu poderia aumentar a defesa dele Mas eu teria que botar uma faquinha E um escudo Daí o ataque dele ia ficar muito fraco Ia prejudicar muito Beleza, A gente conseguiu, acho que render Uma, uma partidinha aqui Sem usar o Ress. Boa agora, agora eu vou ter que usar o Ress. <risos> Não vou dar margem Para a gente morrer Justo com a Alice Que ataca todo mundo Aí, acho que eu pra aguentar mais um pouquinho sem usar. Aqui tem uma coisa. Tem um ratinho! Um ratinho! Olha, tem mais um baúzinho dentro do sopa aqui do lado. Vamos ali. Explorando, pegando itens e XP. O Chester tem que matar esses loucos uma vez antes que ele vá pro saco. Beleza, foi só na Hélice. Na próxima, Chess e Ellis que estão empatados em vida. Aí, sorte que errou. Aí o ataque de Gullis já resolve. Esses cogumelos, esses aí, dão um pouco um pouco XP comparado ao que a gente está precisando. Né? O sapo, nesse sentido, ele é melhorzinho um pouco. Ou pelo menos quando ele está junto. E o bom é quando os adversários param de focar no Ram. O Han ele é fraco, né? Falta ódio. Que <risos> o Han tá aí ele é o médico da turma, né? Ele tá aí já para isso. Nessa nessa fase o Roni seria muito útil, mas ele veio só para dar aquele boost, né? Para dar acelerado para gente. Mas futuramente ele volta no jogo, é um personagem importante para o Enredo. Ele é muito bom de jogar, vamos e convenhamos. Ele é um mago muito forte. Tem técnicas e skills muito úteis. Ele está dormindo. É bom que dormir não faz mal. Ela continua dormindo. Ó. Repara que ela está com os pezinhos duros. Ela... Aí, acordou. <risos> ela fica com os pezinhos duro. Se ela tivesse envenenado, daí era os 500. Dela ia tomando dano. Vamos subir. Ah, naquela salinha ali tem um ataque ah, tá surpresa. Então a gente consegue desenvolver um pouco agora. Ah, Grease, tu não pode errar, cara. Esses bichos são fortes. Olha, se eles focassem o ataque só do Grease, para nós era uma maravilha porque o Grizz aguenta, ele, por enquanto ele está sendo o nosso tanque, né, o nível dele em si é mais baixo, Ó, o Han subiu de nível, força, inteligência, agilidade, destreza, mais PT, que é o poder para fazer as técnicas, Só ratinho, ué, cadê a saída? <risos> me perdi, Não lembro se aqui no jogo tem alguma coisa, tipo, repelente no Pokémon. Alguma coisa do tipo. Boa, eliminamos. O Gris está quase indo pro saco, então... Han has Gris. E na Alice também ela tá começando ela tá acabando tá acabando o PT do Ram acho que melhor sair e dormir eu acho que essa acho que esse aqui é, é, tá ali por baixo mesmo não era, não era nada difícil que era só explorar mesmo Olha, ela está envenenada beleza esse aqui nós vamos ficar sem dano aí não, não apanhamos muito então dá para o Ram fazer o, o antídoto Ó, a hélice continua envenenado Então a cada passo que eu desce Ela ia tomando dano Deixa eu ver se a escada tá aqui embaixo E vamos lá dar uma dormidinha Bom que no RPG eles não tem pressa, né? Eles querem mais é, ir na mãe, Descansar, pegar um beuzinho e tal Vai lá O Gris, ele aguenta as cogumeladas. Tia subiu de nível, força 2, destreza 2. Aí, Ryuka. Ryuka, eu não lembro o que é Ryuka. Não lembro se é uma técnica de ataque. o Gris também ficou Aí, beleza. Tá aqui. Vamos dormir um soninho. Recuperar os PTs. Ó, Zan. Zan. Zan é a técnica de vento. Cadê? É não foi o Chess que perdeu a técnica, a habilidade? Enfim, sei lá. Zanz, Saner, Saner, eu não lembro o que, que é o Saner. O Brose, o esmagar é tipo o Hitkill, mas é ruim de acertar, é uma barbaridade. Doran, vamos ver o que, que é Doran saner, agilidade aumenta, beleza, saner, agilidade aumenta. agilidade do outro diminui, é, Justamente uma luta longa, dá para usar, No ruim é lembrar, shift, shift, o que, que o shift faz, cara, eu vou ter que anotar isso aqui, <risos> eu não lembro, depois, durante a ver com agilidade. Gelum. Ó, o gelum tem alguma coisa com a nossa defesa, né? Então vamos meter um, watch, um WhatsApp. Shift. Poder de ataque aumento. Opa, interessante esse shift. Ó, por exemplo, em lutas mais problemáticas, a Elis pode ser útil. Mas eu queria que esse shift fosse usado nela. Ela pode usar nela mesmo. Ó, o Shift usado nela mesmo e o Han. O Han tá, tá com 10 de, de poder. O que eu é o, o Gelo. O Gelo aumenta a defesa da geral, né? Não, o Gelo poder de ataque diminui. Tá. <risos> Agora vamos no macro, vamos ver se fez diferença o shift. Ah, não, deu. deu uma violentada ali no ataque da Alice, beleza. Show de bola. Agora a gente pode passar reto aqui a próxima parte. Vamos descer aqui, dormir e a gente atravessa em linha reta no porão. muito bueno, vamos evitar danos temos itens temos vamos tentar segurar eles um pouquinho que a gente ainda está no início do jogo opa conversado temos 9 mil mesetas para trabalhar então conseguimos dormir um sono sem prejudicar as finanças agora vamos passar reto Vamos entrar aqui no porão, pessoal não esquece do joinha, aí. essa série é muito importante para mim e espero que vocês realmente estejam curtindo um RPG de qualidade do Mega Drive. Vamos usar o macro mesmo, o RAM já tem mais TP né? que, é poder... que é energia para fazer as magias do que vida. O que ele é fraco de defesa. Eu acho que eu vou ter que botar pro Han. O Han não faz mal atacar tá, a é pouco, na verdade. Então, eu vou equipar o Han com um escudinho. Ah, eu não tenho. Eu, já, eu vendi os, os escudinhos todos. Devia ter guardado um de reserva. Daqui a pouco eu acho um escudo. Que seja um de carbono. Para manter a defesa dele... Mais estável. Que não é o ataque do Han que vai garantir a sua vitória. Olha, o Gris está envenenado. Daqui a pouco o Gris já está envenenado vai dormir. Boa. Vamos, time. Aí. Show de bola. Vamos dar aquela... <risos> Aquela aliviada da situação, cadê o resto dele mesmo, o antídoto do Grease, o problema é assim, ó, ele tem, se tu usar, usar a técnica errada, usar o antídoto, alguém que não está envenenado ele vai gastar igual o TP e não vai fazer efeito, então isso a gente tem que cuidar para não desperdiçar TP. Cogumelos. Esses esporos, esses cogumelos eles são chatinhos, rapaz. Tira bastante dano. O, o se toma mais um. Bora é que eles não foquem no RAN. Aí pelo menos o Hans se livrou desse último aí. Boa. Vamos lá, vamos. Tra... RPG é trabalho de formiguinha, tá pessoal? É difícil a gente upar ele sem dar uma caminhada. Então vamos ver que a gente consegue ir por esse lado aqui. A tendência. É Espero que não mude os inimigos, eles já estão em nível mais alto. Né? Então não, não me adianta que eles. Me... Ih, rapaz, o Chess três de vida. Não! Ah, Filha da mãe! Por que vocês focam no Chess? Maldição! Lá vai eu, gastar minha setas de novo. Tem um, uma técnica que faz o teleporte pra fora do... Eu acho que o... O Chess ainda não aprendeu. O Chess está à beira da morte. Ele não está morto ainda. Ele só está à beira da morte. É tipo Pokémon, sabe? A gente não mata os Pokémon pra capturar a gente deixa ele nocauteado para poder capturar. E uma coisa que é interessante pelas nessa situação que tá aqui agora, ao final do jogo, né, já dando spoilers de todos os quatro que estão aqui, o único que vai estar tá realmente no time é o Chess. Todos os outros são alteráveis. Então é é justo que não pode morrer. Então, vamos lá. Vamos dormir mais um soninho, eu tava com 9200 mesetas, naquela hora, depois o que 9150, vamos ver como é que eu tô agora pra, pra pagar, ah 9800 viu, Tá no lucro, faz mal gastar 60 pilim pra dormir, bora. que dá é pra não morrer, esse moço. Não vamos dar uma chance pro azar. Apesar que dois, três focando num só já era para meus personagens. Cabelinho da Chess balançando. Vamos lá, vamos... Tentar levar esse sapo primeiro, o sapo cururu, da beira do rio. Ah, ainda bem que errou, justo no Chess. O Han não vai morrer, né não é <risos> Aí deixa os de, de novo. deixamos O Han A beira da morte Aí, fechou o Han O resto do Han Já tá bem efetivo Tá, tá recuperando quase toda a vida dele eu não gosto de fugir muito das lutas, tem lutas que a gente ganha pouca experiência e dinheiro. Mas eu não gosto muito dessa questão de fugir, a menos que seja assim, inevitável, não tem como eu ganhar. Daí eu fujo. Eu fujo mesmo. <risos> não dá ruim pra mim, né, tio? Bora. Aí chegamos no, no porão que eu não consegui explorar aquela hora. vai morrer Aí, show de bola Aí eles leva os dois rosinha. Vai levar todo mundo Vamos lá com a técnica do handoff O resto, manter o time vivo Tem alguma coisa aqui nessa primeira cartinha? Não Então vamos sair Geralmente não tem coisas escondidas, né? Esse aqui é um, é um RPG que não, não deixa coisas escondidas. Vamos levar o sapo primeiro, porque ele envenena e faz todo esse xalá lá. Aí, eu tenho que usar todo mundo para dar conta desse sapão. Show, as rosinhas foram, sem muito problema, dessa vez não tomou muito dano. Vamos olhar desse lado. Opa! Antídoto, beleza. Aqui vai ser o mesmo esquema. Vai ser todo mundo no sapão. E o segundo ataque da hélice garante a vitória contra os Rosinhos. Eita pomba! Show! O macro. Viu como o macro facilita as coisas, pessoal? Eu não preciso ficar toda rodada escolhendo ataques e tudo mais. Isso foi uma jogada muito boa. De quem desenvolveu o jogo. Também conhecido como desenvolvedores. Vamos ver. Opa, caixinha boa. Eita pomba. Eu vou ver aqui. Esse Zan é aquele ataque de vento. Não, não é tão. não vale a pena gastar. Apesar que a Elisa não usa técnica mesmo, mas não, vale, não valeu a pena. Não agiliza tanto do que o ataque normal da Elisa, Não faz muita diferença. Acho que até sugou menos. Uhum. O Han tem o limite de um ataque que ele pode tomar. Aí. Vamos recuperar o Han de novo. Hum, has, hum, Quem mais tá mal, o Chest tá mal e já que estamos aqui, vamos recuperar eles também 10 né? conto e 700 cent... Ai, não peguei a caixinha, sério? Ah, que burro, deu zero pra ele Achei que tinha pego já a caixinha Se reparar a quantidade de monstros que a gente enfrenta Tá tomado esse porão, né? Esse porão tá tomado de bicho, rapaz Tá doido Chamar os desertizadores Só esses bichão e essas larvas aí Ó, oh, a hélice subiu de nível Boa Sombra lua Lua sombria, alguma coisa assim Coroa de titânio Eu acho que equipa a Alice. Aí, beleza As coroas equipam a Alice. também ela saiu. Só... Ah, agora, agora não entendi. Não consegui visualizar esse cardinho. Bom que eles focaram no sapo. Eita fuma Boa. Guiz também subiu de nível. Ele pega muita vida quando. Sobe de nível. Vamos dar é uma recuperada em geral. todo mundo 100%. Por mais que tenha perdido pouca vida, às vezes na hora do susto, é importante estar com a vida cheia. Eu só me passei na escadinha. Sim, do lado da entrada tinha um, um cantinho Tá, ué, todo mundo tacar o chess, poxa vida Aí, joia, Usar a técnica do RAM No chess Nosso protagonista principal Aqui acho que era só ter vindo pro lado, né Ale, rapaz, escadinha às vezes não, não é necessário explorar tudo, viu? Ó, tem uma porta fechada aqui. Ela vai se abrir depois que a gente fizer algumas coisinhas. Agora estamos na região de cavernas. É bom, prote é bom guardar os itens mesmo. Ashline. Ah, achei o remédio, droga. Ah, tá, tá. Agora já sei. Esse aqui é o remédio pra transformar as pessoas em pedra de novo em pessoa, né? O Gris quer ir junto, quer ajudar a gente, então. Beleza. Gris. O poderia ser é uma bela ajuda, e, apesar de tudo, ninguém sabe o que vai acontecer aqui pra frente. Beleza. Achamos o remédio. Lembra que a cidade tá petrificada? Escaduto. Ah, escaduto é o item pra escapar. mas eu não vou escapar, eu vou voltar na pernada olha os ratinhos. vou voltar na pernada e garantir o XP da volta e agora eu posso voltar com calma o caminho de volta é mais tranquilo a gente demorou porque a gente explorou e agora se o Han ou o Grease morrer o que é difícil, porque o Grease tem muita vida e eles não focam no ataque do Grease pra gente é bom que a gente pega mais, IT, mais XP o dinheiro não muda ao XP por cabeça muda quanto menos pessoas vivas isso é uma dica para vocês ah eu quero pegar nível com Chess bom quando tiver com nível razoável procurem monstros não tão fortes e vocês vão acabar perdendo né? deixa só o Chess e o, e o mais um vivo ele recuperando o Chess e vão pegando nível com eles o Chess, quanto mais roubado, melhor. Pensa que o Chess é o pokémon inicial de vocês. Ele tem que ser o mais forte do time. Ele eventualmente vai acabar sendo. Porque ele nunca sai do time. O Han sai, o Guri sai, a Elis sai. E vão trocando e vão entrando novamente. Então o Rune foi e voltou. Então sim, nós conseguimos uma homopagem bacana. Trocando muitos. São 10 personagens jogáveis. Posso estar enganado. São dez, ao longo do jogo a gente joga com 10 personagens. E no final, na última zona, a gente forma um time com 5. Então o jogo é sim, bem variável. Cara, eu, eu sou suspeito, a falar, eu sou apaixonado por esse jogo aqui. Quando eu descobri, eu fiquei realizado. Beleza. Vou tentar tá com uma vidinha boa. Ó, vamos, ter, vamos ver se, se eu consigo sair da cidade por aqui. Ó, eu, eu entro na caverninha ali. Eu tenho que atravessar a caverna de novo. Nós vamos voltar na, na, na caverninha. Aqui os bichos são fracos. Então não tem porque a gente se apegar muito em... em oh meu Deus, vou morrer. Apesar que o Chester está com pouca vida Dá aquela equilibradinha na vida dele Aí, beleza Pouca experiência e pouco dinheiro Show de bola Agora vamos sair da caverna Que eu acho que a gente dá conta bem rapidinho Ó, Até o, o... O do Han ainda é fraco, né? como é que pode? Né? Mesmo que seja salamandra de areia Ainda assim o ataque dele não está suficiente Mas dá bastante mesetas O que, que esses bichinhos querem enfrentar a gente nos rastejadores podres? Aqui só para voltar no mapa direitinho, mais um nível a gente consegue sair desse mapinha chato onde está cheio de bicho podre <risos> que nem diz o nome: o rastejador podre. Aí show de bola, Han ganhou nível boa. O ruim que ele pega um, um em um, ó a técnica Zan. usando pro para pro RAM não adianta muito, para ele, ele tem que ser técnicas de suporte. Beleza pessoal, na próxima gameplay vamos para a cidade do RAM, restabelecer as pessoas que estão uh, transformadas em pedras com Ashline. Ash Line, e vamos ver qual é os próximos andamentos, certo? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado quem está acompanhando a série. Estou gostando muito, muito, muito de gravar. Tô até me atrasando para o serviço para gravar ele, porque vale a pena. Já falei demais, pessoal. Até a próxima.